Pois esse Salmo 136 representa os coros de adorações, onde a gente fecha os olhos, e levamos nossos pensamentos, nossas comunicações até o nosso bom Deus. É assim, que falamos com Deus, em busca de milagres, através das orações dos Salmos. Amém. E o que representa o Salmo 136? Vejamos. No Salmo 136, ele conduz o coro de adoradores nas suas ações de graças pela misericórdia de Deus. Quando comparamos os dois hinos, observamos que os motivos citados para adorar e agradecer são os mesmos vais obras de Deus na natureza e na história do povo de Israel. As pessoas também perguntam, o que quer dizer o Salmo 136 versículo 1? Resposta. Literalmente, e pela eternidade, sua misericórdia. Ou seja, é sempre o mesmo, e isso nunca muda ou nunca se esgota, é encontrado em todas as suas relações e em todos os seus atos em relação às suas criaturas, e sempre será. E sendo assim, seguimos para leituras. Salmos 136. 1. Um, louvai ao Senhor, porque ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. 2. Louvai ao Deus dos deuses, porque a sua benignidade dura para sempre. 3. Louvai ao Senhor dos senhores, porque a sua benignidade dura para sempre. 4. Aquele que só faz maravilhas, porque a sua benignidade dura para sempre. 5 Aquele que por entendimento fez os céus, porque a sua benignidade dura para sempre. 6 Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua benignidade dura para sempre. 7 Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua benignidade dura para sempre. 8. O Sol para governar de dia, ou porque a sua benignidade dura para sempre. 9. A lua e as estrelas para presidirem à noite, porque a sua benignidade dura para sempre. 10. O que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua benignidade dura para sempre. 11. E tirou a Israel do meio deles, porque a sua benignidade dura para sempre. 12. Com mão forte, e com braço estendido, porque a sua benignidade dura para sempre. 13. Aquele que dividiu o Mar Vermelho em duas partes, porque a sua benignidade dura para sempre. 14. E fez passar Israel pelo meio dele, porque a sua benignidade dura para sempre. 15. Mas derrubou a Faraó com o seu exército no Mar Vermelho, porque a sua benignidade dura para sempre. 16. Aquele que guiou o seu povo pelo deserto, porque a sua benignidade dura para sempre. 17. Aquele que feriu os grandes reis, porque a sua benignidade dura para sempre. 18. E matou reis famosos, porque a sua benignidade dura para sempre. 19. Sion rei dos Amorreus, porque a sua benignidade dura para sempre. 20, Iogue, rei de Bazã, porque a sua benignidade dura para sempre. 21, e deu a terra deles em herança, porque a sua benignidade dura para sempre. 22, e mesmo em herança Israel, seu servo, porque a sua benignidade dura para sempre. 23. Que se lembrou da nossa baixeza, porque a sua benignidade dura para sempre. 24. E nos remiu dos nossos inimigos, porque a sua benignidade dura para sempre. 25. O que dá mantimento a toda a carne, porque a sua benignidade dura para sempre. 26. Louvai ao Deus dos céus, porque a sua benignidade dura para sempre. E assim, fechamos as leituras das orações dos Salmos 136. Pessoal, por favor, continuem a se inscrever no canal no Youtube. Para que possamos dar continuidades nessa obra em prol das pessoas que estão vivendo em momentos de aflições, a nossa meta a ser batida, é de mil inscritos lá no canal, contamos com as inscrições de todos vocês, em nome de Jesus, amém. Eu fico por aqui, abraços a todos, fiquem com Deus, e até os próximos vídeos.